Fala, galerinha! Beleza? Inusitado aqui. Uma chuva do nada. Tá legal, velho. olhar o sertão aqui. Tá até verdinho, velho. Tá, tá legal. Bom, onde estamos? Já passamos por Riachã do Jacuípe, tem um, um certo tempo. trepidando pra caramba, velho. Era do asfalto mesmo? É, acho que sim, velho. Asfalto ruim é foda. E aí? Deu uma refrescada, velho. Do nada, do nada. Aqui no piloto automático, vamos aqui a 115, segunda, a três. Ela está fazendo 24 por litro. a média global aí é de 19,1. Vou até zerar essa média dela. Vou para lá de novo. Vamos lá. Estou andando mais tranquilo agora, um pouco mais para trás, eu dei umas esticadas. Tem uma IE de touro tentando acompanhar. Você quer é acompanhar? Então, bora ela acompanhou até a Riachão de lá pra cá. Sumiu, eu fiquei a tirar a mão também. A gente vem em bala aí de 160. Coisa boa. A Três é a 160. Nem, nem parece tô muito tranquila. É um negócio que eu acho incrível, é, você ver tem uma casa, não, tem uma casa lá embaixo, mas é tudo cercadinho, tudo arrumadinho, quem é que mora aqui, velho? As capela, né, A gente que já morreu aqui na pista. Toyota, eu acho que eu vou lhe ultrapassar depois deste Daniel Vários Açudes. BR-324, quilômetro 409, depois a gente vai dar uma referência aí no mapa onde a gente tá. Quilômetro 409. Agora a gente melhorou o áudio. Agora a gente tá trabalhando... Barreiros Entrando de Barreiros Não vou dizer que eu conheço porque é mentira As rochas Da pedra 34 Estamos de casa a 2 horas e 34 minutos. Já rodamos 228 km. Faltam 120. Faltar quase um salvador feira Um pouquinho mais. Posto de gasolina. Vou abastecer em Capim Grosso. Ainda tá, tá dá para segurar. Posto Roma. 130 gasolina aqui. Velho, em Salvador, só foi saiu boato de que o governo vai desonerar os combustíveis. E aumentou os 50 centavos. Só no boato. Nada definido ainda. Mas o cartel de combustível lá já aumentou. Fogo, velho. Fogo, fogo, fogo. Oba, Fátima. brincadeira né? aqui tem 5G da Tchim a gente do bom preço. Cinquenta e quinze aqui ainda está com preço normal. Lá já está com preço do ladrão. Oxe, boa sorte. Nas férias eu vou voltar a vir aqui, mas pretendo ir mais longe. Talvez bater em Juazeiro, Petrolina. Porque dá, né? Se Dona Ed tá disposta... vem junto Alto posto 90. Acho que vou ficar por aqui porque não tem muita coisa mais para filmar, né? Sabe como é, né? Travar aqui. Um abraço para vocês, até mais.